Temos aqui o Museu do Atum que fica inserido, mesmo dentro da Vila Galé Alba Cora. Alba Cora, de qualquer maneira, tínhamos a ver só por curiosidade, quanto é que era uma noite aqui, se quisesse dormir aqui né, batemos aqui o mar aqui ao pé, fica por volta dos 150 euros, também depende da época da altura para duas pessoas, não é? Vamos lá, pediram-nos o um certificado de GTI ali dentro, mas vamos, vamos, mostrar o certificado. vamos lá ver. Pode fumar, então. de fumar. Eu vou no próximo ano em Não é? E merda se custa tudo na Costa Brasileira. se o certificado não sabes o certificado digital. que Não tens que se fragitar. Ah, podemos Está certo Sim, a Brisy uma opção que diz para foi digital. Uhum. deixa me meter o, o dedo? Não é aí, é do lado. Vou na não, não dá? Então, não. Deve visar do de logo. É aqui por dentro, não é? Está aqui? Que... Este hotel, é o hotel pertencente ao grupo da Vila Galera. É? Ah. É, vamos, vamos, lá continuar, vamos lá continuar. É, é, é, é, é para aí o museu. Não sei se é o museu é que diz aquilo ali. Agora quase, o museu é para onde? Vira agora direto. Para o jardim? No jardim, sim. Ah, no jardim. Portanto, na, sai nessa porta à esquerda? Sim. E na porta à esquerda? Aqui, sai nessa porta à esquerda? Sim. Primeira porta à esquerda? A porta à esquerda. Ok. Obrigado. Obrigado. Mas assim é fora do, do recinto? Não. Não? não. Ah, Está tá fechado, não é? Está ali dentro. É aqui o, o Vila Galé, temos aqui, engraçado, horta biológica e tal, uma capelazita, escola. Escola, uma escola ali daquele lado, uma capela, uma vilazinha, museu cooperativa doutora... António Miguel Galvão, 1944-1664 Vamos lá a ver aqui o Museu do Atum. Os já estão Aqui é a Formosa. Temos textos, Protensio da Rio Formosa. Águas da África Formosa. Sapais. Pescar de Sandal Atum. História do hotel, Alba Cora, e aqui temos o um museu, aqui, a pesca do atum, agora já connosco há pouco não tínhamos luzes, diploma, sócio da Associação Industrial de Portugal, conferida companhia de pescaria, as do Algarve, faro. Os típicos, está dentro da Vila Galé, como já vimos, os barcos. Na da Igreja Nossa Senhora do Carmo. Estão a ver? Com estas duas partes: Parque de Guerra. E ah. o caderno de escolar temos ali. Madeira de Portugal. Pesca do Atu. 1852 a 1972. Temos evolução, um ponto alto, quando teve mais tiragem, cerca de 45 mil e foi baixando a pesca aqui na zona até 1972, que já teve praticamente quase nada. O 102 só teve um. Podem ver aqui o... a tabela embaixo. Podem parar o vídeo se quiserem ver as habitações. Não. Certo. Se a luz está um bocado fraca. Maria Formosa. Salva-vidas da Marinha. embarcação de socorro. Todo homem no mar gosta de ver por perto. É? Então, Salva-vidas. Atum. tu, Cortada cortado, tu, Está ali. José da Lima. É umas guias companhia de pescarias de Algarve rebocador caçador Bicheiro de mão para tirar o tudo dentro d'água de utilizavam esse instrumento o papapaul sexto Barco do Mandador temos ali canão de testa okay. mais coração de navios canão dos faróis de fora aqui as casas Casa de Taveira os 4 atrago casa de litoral um ao gravio, Revocador João Júnior, mais umas mais documentos do comércio. na igreja capela. A casa dos ventos. E o final do barco. Isso na parte final já temos aqui a pesca do famoso ator Marcos Patrões Calão primeiro ou mar Mais documento documentação Vamos o quê? é. Mancha alugada Mancha tradicional de boca aberta. Mais documentos de pescas e temos aqui pesca do outono Mais, Como eu estava a dizer isto é o museu, o núcleo museológico da Pesca do Atum, um espaço museológico inserido no pátio do ECO eh, Hotel Vila Galé Albacora, autora cooperativa de uma antiga armação do Real Ferreira Neto. Aqui eh, é, é possível encontrar a construção da Almadrava. Vamos ver aqui, já temos a ver aqui os trajes e as coisas. Mas, o horário disto praticamente é quase todos os dias das 8 às 19h. Podem depois ver na internet. Ah, Barco do atu andaina. Farias religiosas. E está visto agora com... espero que tenham gostado do Museu do Atum obrigado por assistir e sejam felizes viaja para todos os lugares. estamos aqui a ver a ilha de Tavira daquele aquele lado agora vamos lá ver estamos ao pé do Museu do Atum que é aqui atrás Da vida, como estava a dizer? E aqui temos diversas conchas, como estão a ver. turístico.